Oi pessoal, meu nome é Hudson, é, eu tô aqui com meus dois pipores para dar uma dica bem interessante para quem é pai Tem o mesmo desafio de alimentar eles bem, de maneira saudável, né? sem muita besteira no dia a dia, na rotina Que eles sempre pedem muito Oi filho, vamos fazer o chocoqui Então hoje a gente vai fazer o milkshake de chocoqui, tá? É bem simples, uma receita fácil, qualquer pai pode fazer, mesmo sem saber cozinhar Vamos fazer, Lucas? Yes! Então vamos lá Vamos pegar aqui, Lucas, ó botar botar o leite. leite pra... Opa! Mais um copinho de leite para alimentar os dois, né? Beleza, usamos o leite. Agora, Lucas, vamos abrir o choco aqui? Sim. Hum. Que ótimo. Então vamos abrir ali. Agora vamos colocar... Isso, muito bem, obrigado. Papai pega aqui. Muito bem. Pessoal, então agora terminamos de abastecer o liquidificador. 4 colheres de Chocoqui, é com dois copinhos de leite, tá? Importante ressaltar que é um polivitamínico, tem vitaminas, tem minerais, é bem completo para as crianças, zero açúcar, sem dúvida nenhuma, como todo produto da é essential, tá bom? E vamos bater no liquidificador de maneira bem fácil, tá certo? Vamos lá. Lucas, vamos bater aqui no liquidificador? Sim. Então liga ali pra gente. Então, pessoal, tá batido o choco aqui, milkshake, como servir as crianças. Aqui, Lucas, ó. Hum, Bota canudo. Aí, delícia. Muito bem. Pode tomar. Muito bem. Pessoal, se gostaram da dica? Vocês Bem. Se inscreve no canal, galera. Dá um like aí no vídeo. Tchau, tchau.